E aí galera, beleza? Vamos aí galera, para mais um vídeo aqui do canal, uma entrada bem rápida já que tem rally saindo para vocês aqui. É um pouco aí do que eu gravei do KVK, beleza? Então já tá para sair ali um rally. É, lembrando que isso aqui é uma narração, galera. Então não vou estar narrando o vídeo inteiro. Em algumas partes vai ter só música, Setzinho aí do Max Musa. E aí? Mais um alvo aí Que levou aquelas famosas Essa pecada até correu ali já né <risos> É meio doido De tentar defender ali com aquela quantidade De tropa Doido doido <risos> Aqui galera Vocês estão tá vendo aqui Que tá para sair um rally aí do Carlos BR Então vamos ver como que vai ser é, Esse alvo aqui Estava em fúria Tava com sete todos todo lado ali e isso aqui é um aperitivo para quem gosta de testar os os talentos né os talentos não o sete para ver se ó porque é uma alvo de 509m galera tá para bater bum bateu Olha lá em câmera lenta bateu pegou fogo Misericórdia, tinha 20M de tropas, galera foi um, belo, foi um belo hit aí Do nosso player aí, Carlos E aí, galera Aqui nessa parte aqui <risos> é, é, O Torresmo tava demorando a Soltar o, o Rally Que tinha marcado o player, né E eu usei ali o grifo para minhas tropas voltar Porque eu queria entrar no Rally, né Já que o cara tava em fúria E... Já que o cara tava em fúria e iria receber mais um hit. E ali, já tá os ali. Go! Solta! Solta, meu filho! Dois mil anos depois. Então, galera: finalmente aí o rali dos Rabos. E agora é só enviar tro as tropas e ser feliz, mano. É isso aí. Vocês estão tá vendo que tem um rally ali. Da <risos> gente aí. Max ali, os nossos aliados Aberto ali no alvo Eita, pegou o líder Do cara Já bateu ali o rally da Max Bateu de Kev. Ficou preso <risos> Ficou preso O set do cara, que o cara defende Meu Deus do céu, tem doido pra tudo E agora a salvação Dele é o nosso player Que todo mundo conhece Os alvos, e aí, aquele spam, que nem é spam, né? <risos> que não dá, né? Ixi, tapeta, tá tapeta, tá tapeta. Tá nem precisou, ele realocou e tomou o famoso. É galera, os Albus praticamente aí destruiu aí no segundo hit, mano. Que hit gostoso, velho. Misericórdia, bateu gostoso <risos> Muito top, velho, muito top mesmo Galera, tava uma loucura conseguir entrar nos Rally No início do KVK, velho Tinha mais de 50 pessoas online E por Rally só cabe 31 pessoas, não tem como Pode mandar 5, pode mandar 20, pode mandar 300k Aqui não vai, só aceita 31, pe 31 pessoas no Rally Então tava bem intenso Aqui, galera, já era aqui um rally aí, junto com a XX, a gente fez alguns rallies com eles aí, e realmente, mano, esse selim bate muito. Sim, galera, esse selim bate muito forte, velho. aqui um mini spam, galera. Ih, já bateu um ali, pegou fogo. E agora em câmera lenta aí pra vocês verem. Bateu o nosso. E bateu o da X logo depois aí, soltando o líder do Carlos. O trapzinha tinha um set bacana, galera. Mas... No duplo aí, não, não foi bom pra ela não. Ela tava em fúria, então tinha que receber mais hits, hein? Só pra vocês terem ideia. <risos> é osso, osso. Olha esse set, galera. Top, né? Aqui tava passar um rally aí do Aragondes. É esse mesmo, o dono daquela trapzinha insana aí. E ele deu um hit aí que praticamente acabou com as tropas inimigas. Voltando aí pra que tava em fúria. Agora era a, agora era a vez dos abos abater bater nela. Tá saindo um rali ali da X e X. Vai bater de foarco. Bateu. Pegou fogo. Pegou fogo. E aí tá pra sair o rali dos abos agora, galera. Vamos ver. Já desceu aí, ó, para 413 M. O Rally dos Abos nem vai bater, pros porque os caras já estão solando o alvo, velho. Olha ah lá, estão solando, ó. Olha ah lá, solou, pegou fogo. Então, nem. <cười> Esquece, não vamos pegar aqui os aqui nesse Rally. Os caras da XX é insano, galera. Não é à toa que ele só faz pontuação monstra no KvK. Vocês podem ver, eles são sempre top 3, top 1, mano. Essa guilda X e X, os caras são insano, velho. É, igual eu coloquei aí, no final ele acabou sendo zerado solo. Aqui, galera, mais uma vez aí a gente é, fazendo rally aí junto com a X e X em câmera lenta pra vocês. De 474 m caiu pra 416 Mano, esse selinho destrói a strap, velho. O cara bate doído. Você viu ali que a Trap nem usou ataque de exército, galera. Boost de ataque ali, porque eu sondei assim que bateu e não tava ativo. 428m de poder tá agora. Aquela famosa acelerada, ela foi para outro canto do mapa, realocou no rally do do Carlos deu vitória. Ele atacou de full arco, E aí, zerou, galera Praticamente aí Sorte que não achou ela depois, né Pra terminar de zerar os, As tropas pra, pra terminar de fazer o serviço, né Na realidade Mano, esse Carlos também bate forte Eu não sei se ele vai estar tá vendo o vídeo, mas Isso é foda, mano, tamo junto Aqui, galera, essa trap aqui que era fu foi fudida, mano. Ela defendeu aí todos os ali que a gente fez nela. E depois, eu não consegui é filmar ela é colocando escudo, mas ela defendeu os ali aí e depois ela escudou, então não consegui filmar ela ela colocando escudo. O Don Corleone bateu ali. Olha, ó, vocês viram que as percas dela foi bem pouca. Ele bateu de Foukev. Mas aí, realocou já os, o... E ali bateu também o um player da Max. De Fuarco. E nem tirou tanto dano também. Ó. Tirou menos que o Dom. Então, ela vazou dali. E ali, fez uma confusão no chat que eu até perdi a localização dela né, da trap Mas ela, eles falou que ela colocou escudo, então foi safe <risos> Foi safe, eu tentei achar galera, mas não achei Mas ela defendeu os dois Rally e escudou Já que colou ali é, alguns players da X e X e já ia abrir ali também né Aqui era aquela famosa solada, mas não pegou nada. Aqui o Dom solou esse castelo aqui e tinha as tropas. Eu só não consegui o relatório, galera. Mas ele pegou tropas. Você viu ele que tava juntando a galera para fazer o bang bang. Mas o Dom sozinho conseguiu colocar fogo. Aqui, galera, uma narração rápida já, né? Porque <risos> o vídeo tá corrido. Bateu aí um rali. Alvo tava sem antes. Mas tinha uma composição boa galera, então tava osso zerar isso aqui, tinha é, é, é, bastante tropa, bastante tropa assim. acho que mais do que 12, 13M, não sei, mas era falange limpo, então era bem difícil bater nesse, nesse castelo aqui, off, mesmo offline deu um trampo daqueles. Obviamente com sete campeão e tudo mais fica mais fácil aí ó A formação, você está vendo que tava, falando de, tava com falange de INF né Mas tava com bastante T4 E os heróis ali bonitinho na muralha então é, é, Vai sair um rally aí do Carlos para bater lá Vamos ver como que vai ser Saiu tá marchando Bateu, vocês viram que não pegou Fogo, mas na sequência vai vir Um rally aí sinistro do Selim E vocês vão ver do que que eu tô Falando, eu não consegui gravar ele Batendo galera, pegou no finalzinho Ali, mas vocês olhem o jornal Depois, olha o Jornal com muita atenção O hit do Carlos foi Bom Olha lá Ele, ele tapetou galera, quase Que eu não consigo filmar Olha ah lá, os caras já estão tá solando. ó. Aqui eu tentei fazer alguma coisa, né? mas não dá para solar não tendo botinhas perto desses caras, não, mano. Os caras são é insanos. Olha esse hit do Selim. Vocês viram, galera, o jornal? Mais uma vez, olha o jornal. É, não mostrei o jornal, mas eu espero que vocês tenham visto. Tenha visto né, aqui galera é, A gente reforçou a, a, O, o onde aqui nos últimos 30 segundos E Tentamos acelerar aí para defender a base Mas por que a gente fez isso Porque quem tava segurando não conseguia Segurar, porque não tinha o onde Foi, o Zaza assumiu ali A base do reino inimigo ali Nos últimos 30 segundos e a gente fez aquela Troca rápida lá E conseguimos acelerar Algumas pessoas e Pegamos aí dois fortes e a base do reino inimiga. <risos> Provavelmente o cara conseguiria tomar do player Ragnar. Que estava segurando lá com 2 milhões e 250 k de tropas. Então fez ali a troca pelo... com os aí E a gente conseguiu pegar. Vocês viram ali que o atacante tinha um set sim. Até que bom de cave, né? Mas... <risos> Os Zabuz é com 2.500, faz um estrago com o set dele. <risos> então é isso, galera. Um vídeo bem corrido aí sobre o KVK. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, mano, já deixa o like aí. Desculpa essa narração toda esquisita aí. Mas é isso. Fui, até a próxima. Deixa o like.